Aqui temos um tênis com um cadarço e nele esse cadarço tem 120 centímetros e aqui está o modelo americano com a sobra de um dos lados deu 15, então 30 centímetros. E aqui o cadarço no modelo rápido das sapatarias, o mesmo cadarço, 120 centímetros, com uma sobra, esse aqui de 27. E esse aqui 20, então 47 centímetros de sobra. E aqui nós também temos né, um modelo europeu, ah. no caso esse cadastro aqui tem 136 é. centímetros, a sobra 40 de cada lado. 80 centímetros. E aqui nós temos uma representação gráfica dos triângulos que foram formados pelos cadastros, né, dos seus respectivos modelos como dá para perceber, é bom tentar deixar os catetos os mais parecidos o possível em questão de comprimento para poder ter um melhor rendimento.